O assunto é o que a gente pode aprender com as duas manifestações que a gente teve agora em março de 2015. É claro que não dá para olhar né, só para março de 2015, que é, isso não é... Ninguém sofre de é, amnésia de curto prazo, né, de, de, problema de memória de curto prazo. Tudo isso vem de muito longe, isso, muito longe. Eu acompanho mais de perto desde 2011. E eu acho que para acompanhar de perto você tem que fazer duas coisas. Um é você tem que estar lá fisicamente, você tem que ver a cara das pessoas, tem que sentir o clima das pessoas e a primeira coisa que eu vou falar é o clima que eu vi lá na, na manifestação de sexta e principalmente na manifestação de domingo, que foi ontem. A de sexta era uma coisa bem menor, era mais partidário, é, sindicatos, numa de, é, segundo eles, defender a democracia porque eles acham que está ameaçada, vamos falar sobre isso mais à frente, e defender o governo, né, e defender as ideias de esquerda. Então você tem que olhar lá de dentro, e você tem que olhar de fora, né, se afastar e recorrer a estatísticas, a evidências, como por exemplo em 2013, quando é, as ruas do Brasil inteiro foram enchidas de, de pessoas, a ideologia que elas levavam era... Assim, predominantemente de esquerda, tem gente que fala que não existe esquerda e direita mas você sabe, todo mundo sabe o que, que você quer dizer quando está falando de esquerda e direita eu penso mais para a esquerda, né? Posso, poderia ficar em cima do muro para ficar amiguinho de todo mundo e falar assim, não, eu sou de centro não, não sou um radical de esquerda, mas eu é, simpatizo mais, acho que as ideias de esquerda são mais favoráveis ao desenvolvimento, é bom que vocês sabiam isso logo no começo do vídeo outra evidência de que você pode trabalhar para ver o quadro geral, né? é, mais recente, é a eleição da Dilma. Se a gente tivesse um país é, fortemente de direita, ela teria perdido de lavada, até porque ela já estava desfavorecida por um, um escândalo recém-acontecido, tudo aconteceu de errado para ela, se bem que aconteceu de errado para o Aécio também, e também uma evidência interessante que ele começou a cair nas pesquisas quando começou a ser associado a grupos de extrema-direita. Então você tem duas evidências que mostram que não existe uma grande força de direita nem uma grande força de, de, de esquerda. Então você vai trabalhando com essas evidências você começa, é claro que você tem que estar o tempo todo falseando suas ideias e falseando as próprias, né, validando as próprias evidências. Né? É, eu estou dando só dois exemplos, podem não ser os exemplos perfeitos. Tá? Então vamos direto à manifestação de domingo. Fui lá, né? fui com uma blusa amarela, eu sabia que se fosse com alguma coisa vermelha, como foi meio complicado para algumas pessoas, é, e eu fui para me misturar e entender o espírito das pessoas. Estava todo mundo muito feliz, mas é, eu notei algumas coisas. Primeira coisa que eu notei é que era muita gente mais velha 50, 60 anos. Algumas pessoas na faixa de trinta e tantos, 40. Praticamente a ausência de jovem. Né? Isso pode ter vários significado deixa por conta de cada um é, pensar. Eu acho que o jovem, minha opinião, não se interessou muito em defender essa posição mais de, de mais contra os movimentos sociais, contra cotas, contra o bolsa família, etc. É um pessoal que está na faculdade, geralmente o pessoal tem um pensamento mais para a esquerda, né? Jovem em geral tem esse pensamento um pouco mais para a esquerda, né? O que eles estavam criticando? O que eu mais vi não foi crítica, foi, sai Dilma, né? E tinha muita coisa de corrupção, sai por quê? Porque é corrupta. Né? É legal, acho que todo político corrupto tem que sair. A segunda coisa que eu notei, o segundo pedido mais frequente, maior quantidade de cartazes, ainda que fosse bem menos cartazes, era pedindo intervenção militar. Aí você vê, a primeira coisa que eu acho que realmente é estranha, é que o pedido de saída da Dilma, na verdade, não é por corrupção. A galera, em geral, ali me pareceu que queria tirar a Dilma porque não gostou da Dilma ser eleita. Né? E isso é, em, em, por si, um bocado antidemocrático, porque você votou, o outro votou, o cara ganhou por um voto que seja, lamento muito, vai ser aquilo. Estaria dizendo o mesmo se o Aécio tivesse sido eleito e o... o, o e os eleitores do, da Dilma, do, quem votou na Dilma, tivesse lá é, querendo que o Aécio saísse, porque eles não votaram no Aécio. Isso é ridículo. Né? A corrupção é uma grande, uma grande reclamação do pessoal. Né? É a grande reclamação do pessoal. Eu vou falar de um monte de problema do PT daqui a pouquinho. É, que, curiosamente, eu vejo listados, em geral, por pessoas de esquerda. É, não tenho visto o pessoal de direita apontar muitos erros de esquerda, do, do PT, e eu tenho uma, uma hipótese para explicar isso, porque os erros de PT, do PT são é, atos de, que ele tem que seriam de direita. Então, como é que você vai reclamar de uma coisa que está que, que de acordo com a sua ideologia política? Né? Então, você não vai reclamar daquilo, você vai reclamar é, da corrupção. Corrupção. Né? Você não vai, pode falar assim, tira o PT corrupto pra, o PT corrupto para colocar o PP ou, sei lá, o XPTO vai tirar um partido corrupto X para colocar o partido corrupto, corrupto Y. Não faz sentido pedir o impeachment pela corrupção. Aí o pessoal fala, não, mas a corrupção é muito maior do que já é mais imaginada, não sei o que. Não vi evidências, argumentos que suportem muito bem isso não. Acho que a corrupção é bem parecida a corrupção dos partidos todos. Então... Com isso, o que eu vejo na, na manifestação de ontem? Eu vejo uma coisa meio mimimi, sabe? Meio assim, ah, não votei... Não... O próprio panelaço, a estratégia do panelaço, né? É que nem quando você tem 12, 13 anos, né? Que você não quer ouvir, você fala lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, e O pessoal baixa a panela para não ouvir a Dilma falar, né? É, é, todo protesto é um protesto, mas é que esses protestos acabam parecendo muito infantis aos olhos de, de muita gente, né? e isso diz, tira bastante da credibilidade do, da manifestação, né? a falta de propostas é, concretas, é, objetivas, né? tanto da, de quem está participando da manifestação quanto do pessoal lá nos carros de som, que não, não convencem muito, não. Uma coisa que me chamou a atenção é a falta de jovem. Eu praticamente não vi jovem. Cara. A impressão que tinha assim, para cada 20 pessoas com é, 40, 60 anos de idade, tinha um jovem. É, eu achei curioso, no mínimo. Essas manifestações costumam ser muito caracterizadas por universitários. Gente, na faixa dos 20 e pouquinhos anos. Sentir falta de espírito de grupo. Porque você via, assim, o pessoal puxava as, as, as palavras, as frases de ordem, né? É, cantar o hino, assim, mais da metade das pessoas não cantou o hino. É. Eu acho que era, tinha um clima, assim, de... Pô, cara, eu quero que esse governo saia. Eu quero reclamar da corrupção. Ah, eu quero demonstrar que eu tô... É, insatisfeito ou insatisfeita, mas não estou me sentindo à vontade aqui, esse não, não é 100% meu grupo, eu acho que não tinha essa sensação. Né? Algumas pessoas tinham, evidentemente, é, e, e se bastavam com estar ali com meia dúzia de amigos e sentindo que faziam parte de uma coisa maior, mas tinha uma quantidade grande de pessoas que você percebia que é, não estavam tão empolgadas de estar ali não. Tá? Uma coisa que me incomodou muito é que realmente eu achei bem antidemocrático, a ideia toda a ideia de você tirar o presidente porque você não está satisfeito com a eleição dele porque você não votou nele é, e fazer barulho e tentar tirar por força da, da a minha presença na rua vai tirar o governo não é assim que funciona e fora isso é, você via muito pedido de intervenção militar você via bastante cara falando assim ah, a gente não tem partido nosso partido é o Brasil, nossa bandeira é a bandeira do Brasil, que à primeira vista parece muito legal, assim, poxa, vamos defender nosso país, nossa sociedade. Mas se você pensar melhor no significado disso, você percebe que um país sem um partido é um país sem democracia. Você não pode ter um partido só. Né? É, ah, é um movimento apartidário, mas é um movimento apartidário que odeia o PT. Então você é partidário contra aquele partido, que vai te colocar a favor de qualquer outro partido que se coloque contra aquele, ou pior ainda, a favor do fim dos partidos. Então, existe todo um, um pensamento antidemocrático por trás dessas manifestações, que é uma coisa bem assustadora. Eu cheguei em casa meio meio mal, meio, assim, meio triste, meio... Né? Então, o pessoal estava lá para quê? Né? É, é difícil você saber isso, porque... Eu não vi, eu não falei com cada um dos 15, 20 mil que estavam lá Então assim, o pessoal estava lá para desabafar É difícil você saber disso com certeza, porque não dá para falar com todo mundo Não dá para você definir só de olhar né? Mas eu vou pensar aqui em algumas possibilidades né, que podem ter levado as pessoas a essas manifestações a minha impressão maior é que era um desabafo, tá todo mundo insatisfeito, não é só Brasil, é mundo que tá cheio de problema, mas dane-se o mundo, eu quero saber do meu país, e aqui tá ruim, um monte de coisa tá ruim, as coisas que nem tão tão ruins assim me parecem muito piores, porque já entrei naquele ciclo vicioso de, de pessimismo, numa histeria coletiva, até fiz um vídeo sobre isso, sobre histeria coletiva, só que eu não gostei muito dele, então eu deixei não listado, mas eu vou colocar o link dele na descrição do vídeo. E, eu acho que uma, uma grande parte foi uma catarse, sabe, é, apesar de parecer um mimimi, sabe, ah, eu não votei nele, nela, né? Eu não votei nela, eu não quero ela, tira ela, aquela coisa meio de criança mimada que não, pode, não consegue aceitar que a, a, a, o desejo dela não foi, não foi, não foi atendido, né. Por outro lado, eu realmente acho assim, quando teve as manifestações de 2013, eu não vou nem falar de 2011 porque era muito pouca gente envolvida no Occupy. Né? Não, acho que não, não encaixa no, no, nesse quadro geral. Né? Então, é, em 2013, havia uma falta de maturidade? Sim, acho que sim. É, foi ingenuidade do pessoal perceber que, achar que aquilo ia dar algum lugar. O pessoal ficou muito decepcionado depois, quando não, não deu em nada, 2013... Mas eu acho que essa galera que foi é, ontem para rua se manifestar, é uma galera que normalmente, normalmente não vai. E, de repente, eles passando, é, é uma camada da população, um setor do, da população, que está tá entrando agora no mesmo processo que uma outra camada entrou em 2013. Né? Acho que vai acontecer com eles a mesma coisa que aconteceu com 2013. Eles vão para a rua cheio de esperança, vão bater panela, hoje bateram panela de novo. Vamos bater panela, vamos. Dizer, caraca, a gente está fazendo alguma coisa, a gente está participando. E depois você tem o gosto de participar, cara, você quer mais. né? Só que aí não vai acontecer nada, porque obviamente não tem é, interesse político em lugar nenhum, nem econômico, de tirar presidente. Está tudo muito bom para as corporações e para os esquemas políticos e etc. tá tudo muito bom assim, não, não tem problema. Ninguém está sendo impedido de, de participar das suas corrupções, né? dá para notar. né? Então, esse pessoal vai perceber assim, caraca, não, vale, não basta só bater panela, né? É, porque, afinal, até notei aqui, democracia se faz com argumento, não se faz com, panela, com, com bater panela. Bater panela é bom para chamar atenção, ir para a rua é essencial, não é bom, é essencial. Mas você tem que ter ideias para compartilhar, você tem que ter argumentos, você tem que ter projetos, você tem que ter o que criticar muito claramente, né? É... E essa história de, já esquecendo, tirar governo, governo não é cueca. Para você, ah, essa cueca está meio ruim, né já usei ontem, tira, vou colocar outra. Não é bem assim. O custo para o país de tirar um, um, um, um governo é muito alto. Até mesmo a instabilidade que é gerada para esse processo todo, já é ruim para o país. Principalmente para, não, não sei se principalmente, é, é bem provável que principalmente para as classes mais altas, porque causa mais variação de câmbio etc né é, uma coisa importante né? que uma coisa é o povo o eleitor outra coisa é a galera que foi para a rua em 2013 de falar em 300 mil aqui no rio foi a estimativa mais modesta aqui é, e não lembro quanto em são paulo é, esse, mas esse ano em São Paulo a estimativa mais modesta da Folha foi de 188 mil num dado momento e 210 mil ao todo entre quem veio e foi. Né? É, é muita gente. É o suficiente para você pensar muito sobre o momento político, é, econômico e social do país. Mas não é todo mundo. A Eliane Brum fez um artigo muito bom que está linkado aqui, que eu acho que é o artigo definitivo sobre o tema ela fala, fala de tudo e mais um pouco, e ela observou né, que a eleição foi 38, 36, 26% dos eleitores, 26, sendo que 26% não votou, não votou branco, nulo, ou nem votou mesmo. Né? Então a gente tem um, um quarto da população que não se manifestou. Né? Eu discordo dela um pouco que esse geralmente é por aí mesmo, 15, 20%, 20 e poucos por cento que, que se resolve não votar. Mas se houvesse uma polarização no, no, no, no país, né? não, a gente quer muito direita, quer muito esquerda, essa, essa, esse percentual de brancos nulos e abstenções seria bem pequeno, porque teria todo mundo envolvido naquilo. Então tem um quarto da população que não está envolvida. E mais do que isso, o cara que votou na Dilma, ele não é petista. Isso me incomoda. Ah, os petistas, os, os PSDBistas, os coxinhas, né? Os petralhas e os coxinhas, os petistas e os coxinhas. Gente, é idiota falar isso. Quem votou na Dilma não é petista. Quem votou... Claro, todo peti, nem todo petista votou na Dilma. Muito petista deve ter no lado voto. Né? Nem, toda, nem todo mundo que é de direita... É, votou no Aécio, o Aécio não tinha uma proposta claramente de direita, ele tinha vários pontos de esquerda, porque é impossível, aliás, outra evidência para você perceber que a... o pensamento de esquerda é um pensamento importante no país. Os dois candidatos é... se intercalavam em propostas claramente de esquerda, né? porque eles queriam pegar o povo e o Aécio começou a cair mais, vertig... mais vertiginosamente. Perdeu, ele estava subindo muito, parou de subir e caiu, quando foi associado com a extrema-direita, né? o que talvez nem fosse justo. Não vou entrar nesse meio. Então, o povo que vota não é o povo que está batendo panela só. Tem muita gente que não está fazendo nada e está na, na janela olhando, esperando para ver o que vai acontecer. Né? Se a gente tem essa predisposição, o pessoal de marketing do, dos candidatos concorda, se a, gente, se, a gente, se a gente tem outras evidências que nos mostram que um pensamento de esquerda, ele é forte no país, né? a gente tem que levar em consideração que pode não ser o PT, mas o povo vai, se tiver um candidato suficientemente de esquerda, que não seja radical, que não esteja envolvido em roubo, a gente pode ter ainda um outro governo de esquerda no, no, no, no país. Né? O que, ao meu ver, óbvio, que tem um pensamento mais para a esquerda, é ótimo. Para quem não tem pensamento mais para a direita, é péssimo. Mas a boa notícia é que não vai ter governo de esquerda que não, que não, que não seja obrigado a fazer um monte de coisas de direita. Agora, tem umas coisas de direita que não podem ser feitas. Lamento muito, mas não podem ser feitas. E são os problemas do PT. Vou listar algumas. Tá? Estímulo ao consumo. Meu, a gente está em plena sexta extinção em massa nesse planeta. Não é uma suposição. Isso é... Tá, isso é uma suposição, mas é uma suposição já apoiada por várias evidências. Ainda não chegamos a comprovar isso, mas né, se você buscar, você vai é, achar. É, não há mais dúvida que existe uma mudança climática antropo, é, antrópica né, acontecendo. É, a gente está tirando é, carbono demais das reservas antigas e colocando no de volta na atmosfera, e vamos meter a, o, a broca lá no, no pré-sal, vamos é, estimular o consumo de energia, vamos estimular o, a compra de carro, o comércio de carro, não sei o que, isso não vai dar certo. Né? A médio para longo prazo, isso já não está dando certo. Né? Um governo de esquerda tem que estar engajado é, no sentido contrário, facilitar o uso de energia solar, por exemplo, energias alternativas, pesquisa, né? É... Outro problema, inclusive, da, do comércio de carro, é você, em vez de estimular o, o transporte coletivo, estimular o transporte individual, que é ruim para o fluxo da cidade, que é ruim para tudo. É... Temos problemas da biodiversidade. O PT está muito amiguinho com é, os agronegócios, e está lá deixando entrar Monsanto. Que o problema do, do, do transgênico não é o transgênico maluco mutante. O problema é que são organismos patenteados que a, a Monsanto é, é, são estéreis. Né? A Monsanto vende os, as sementes, se o cara planta aquela semente, aquela semente não vai dar mais. Excelente, ele vai plantar aquela coisa, aquela, vai fazer aquela colheita e vai ter que comprar de novo da Monsanto. Outro problema do tangênico é que ele pode contaminar todas as espécies ao redor. E como o tangênico ele é meio que um clone de um organismo só, se surgir uma praga que mate aquele, aquele organismo, vai tudo. Acaba o um milho no mundo, por exemplo. Já aconteceu isso com a banana. Né? Já, o tipo de banana, a qualidade de banana que a gente comia há 30 anos se extinguiu. Não existe mais. A crise hídrica que em São Paulo é problema do PSDB, em parte, mas também é problema do desmatamento da Amazônia, é problema do desmatamento na beira de Rio, que é o governo que está permitindo, né? porque está de bem com o agronegócio. Né? Não era para um governo de esquerda, estar de bem com o agronegócio. E mesmo um governo de direita que estivesse de bem com o agronegócio tem que prestar atenção no problema ambiental, que é muito sério. Outro problema grande que o pessoal associa geralmente aos indígenas, mas não é só eles, é Belo Monte, que além de causar problema para os indígenas, né, que perdem suas terras, alaga setores enormes da Amazônia, que é um, um, um sistema que a gente não conhece, a gente não tem o menor conhecimento do ecossistema, da diversidade biológica que existe na Amazônia. A gente pode estar perdendo coisa muito séria ali, Fora o efeito cascata de alteração, de alteração do, micro, do microclima naquela região que pode causar uma cascata e levando a problemas maiores. Isso tudo, por outro lado, essa decepção com o PT e quando esse pessoal todo pedir para a direita entrar, essas manifestações não derem certo, de repente até se entrar um, um partido mais de direita quando saiu o PT e perceberem que está roubando do mesmo jeito tem um problema que alguns desses partidos de mais de direita ainda estão muito bem relacionados com a mídia e fica mais difícil a gente perceber casos de corrupção mas eu sinceramente acho que hoje em dia já não dá por mais que eles tenham controle não rola tanto controle assim não e o pessoal vendo assim Ué, mas eu tirei o PT e continua com corrupção esse tipo de decepção pode ser muito importante para a gente perceber, bom, eu já percebi, né? Muita gente já percebeu, mas para muito mais gente perceber que o problema da corrupção, e não é de um partido, o problema da corrupção é de um sistema. Então, a gente tem outra falácia, é a primeira vez que eu falo falácia, né? mas tem outro, uma outra falha de raciocínio, é, que leva a crer que, enquanto o povo não for honesto, o governo não será honesto como se fosse, é, houvesse uma relação direta se o povo é honesto, o governo é honesto se o povo é desonesto, o governo é desonesto o que não, não existe uma correlação lógica entre essas coisas se o povo for desonesto mas o sistema for transparente se a mídia for é, eficaz é, se o patrocínio de campanhas não puder é, ser feito por corporações, se os partidos tiverem um tempo igual para defender suas ideias, se destacando pelas ideias e não pelo tempo que tem na televisão, você tem um povo corrupto com um governo honesto, porque o governo vai ter possibilidade, na verdade, um corrupto esperto, ele impede a corrupção do outro. Né? Aí você fala assim, ah, mas o povo é burro. Aí é outra história. Né? Você não está falando que o povo tem que ser esperto. Se o povo for esperto, realmente não haverá corrupção. né mas o povo pode ser esperto e corrupto e não haver corrupção né? então como é que funciona a corrupção do governo eu falei um pouco dela acabei de falar um pouco dela já mas a gente tem um sistema fisiologista nepótico a gente tem tráfico de arma tráfico de, de drogas é, se, me, se, se mesclando com o governo é, financiando políticos a gente tem é, religiões seitas tentando garantir a, a sua, o seu poder, vamos dizer assim, se filtrando também é, na política. A gente tem milícias, que são um fenômeno antigo, eu lembro quando eu era criança, eu tinha 11 anos de idade, tinha uma mão branca, uma mão branca, era uma milícia que matava bandido, matava honesto também, mas, né, tudo isso, mas... A questão de você ter que agradar a mídia, você ter que agradar o eleitor, fazer um marketing. O marketing é uma coisa terrível, porque você precisa que o cara vote em você. É que nem trailer de filme. O cara faz o trailer fazendo, dando a impressão que o um filme é de ação, porque ele acha que mais gente vai ver filme de ação, você chega lá e é romance. Então, o governo tem que fazer uma propaganda que agrade o povo. Ah, eu sou um governo de direita, mas minha propaganda é de esquerda, porque tem mais gente querendo votar na esquerda do que na direita. Então, são vários fatores do sistema mesmo que a gente tem, o voto em lista, que tornam praticamente impossível, estou exagerando, mas que quebra uma grande parte dos partidos. Quanto mais tempo o partido tem, é, quanto mais ele ele percebe os jogos que ele tem que fazer para manter o poder, para viabilizar o seu poder, mas ele vai tender a ser corrupto, ou pelo menos antiético, ou pelo menos ineficiente, ou pelo menos trair as suas propostas e suas promessas de campanha então, enquanto a gente não perceber que a gente precisa mudar esse sistema vai continuar havendo corrupção mas se o preço da gente perceber que, que isso está acontecendo é fazer uma uma manifestação contra a democracia né? que seja não estou falando que essa é apesar de eu achar que nas entrelinhas ela é contra a democracia é que seja é parte do processo histórico que a gente vai ter que passar vai ter que quebrar a cabeça né espero que com tudo isso que está acontecendo o governo acorde a esquerda e a direita acorde a esquerda tem que acordar principalmente para mostrar para o pessoal que ditadura não é assim né não ditadura é branda né? é só matar uma criança e jornalista é... então o que eu acho que a gente pode esperar para o futuro eu acho que a maior força que influencia nosso país, talvez qualquer país hoje, não é mais nem a mídia, nem as corporações, nem o marketing, que são forças gigantescas. Mas eu acho que eles não são mais a força principal, e eu digo, e eu provo. Né? Se eles fossem a força principal, não haveria tantos avanços nos direitos da mulher, não haveria principalmente ficha limpa. Né? Ah, mas não estão cumprindo ficha limpa direito, mas é uma meta, entendeu? e já está já tá causando muito mais problema, não causa nenhuma, nenhuma vantagem para a galera toda de um governo profundamente corrupto. Nem falar em ficha limpa. Uhum. A preocupação que vai se expandindo a ponto de entrar nos discursos dos políticos, eles não podem não cumprir, mas entra na, no, no trailer né, do filme, né, a mentira lá do trailer para você comprar. Cara, eles fazem isso porque eles acham que existe uma grande demanda para isso. As pessoas querem isso. E por que que querem? Por causa de uma coisa que eu chamo de meme subterrâneo. É culpa desse negócio aí que você está usando agora. Youtube, internet, Facebook, Twitter. Que você acha assim, ah, a revolução do sofá. Mas cara, nada é mais poderoso do que gente falando com gente. Né? E pior ainda, para quem está no, no poder é, de poucos para muitos, é que não tem como monitorar muito bem isso não. Tem sistemas de monitoramento, mas... Isso é, tem um poder muito maior do que o, o que a gente pensa. Não pense que basta isso. Tem que ir para a rua também, nem que seja para falar besteira. Tem que ir para a rua, você vai falar besteira, teu amigo vai falar assim, cara, tu falou besteira, você vai chegar em casa, olha a besteira que eu falei na rua. Alguém vai falar assim, poxa, você falou besteira. E o outro vai falar para você, não, você falou certo, é isso mesmo. Tem que tirar a Dilma. E você vai conversar sobre isso. Discutir sobre as coisas sempre é bom, sempre. Mesmo que você discuta sobre a terra oca, mas eu insisto em dizer que o boca a boca é muito importante, por isso que é importante você conversar, por isso que eu estou fazendo esse vídeo, pode estar cheio de besteira nesse vídeo, que me parece extremamente coerente, porque são ideias minhas, é evidente, mas você tem que fa fazer seu blog, você tem que, cara, você odeia tudo que eu estou falando, faz um vídeo falando que odeia tudo que eu estou falando, né? é, é importante isso, falei pra caramba de política, você pode estar é, tá pensando em clicar no um negocinho aqui em cima, e se inscrever no canal, porque é um canal de política legal, esse canal não é de política, tá? Esse canal é um, é um vlog, que eu falo de livro, falo de série, eu estou reativando o vlog agora, para ser um tempão sem fazer vídeo, fazia outro tipo de vídeo antes, vai ter vídeo de política de vez em quando, sim, mas meu interesse é muito maior em cultura, arte, antropologia, do que em, em política, tá? é que é evidente que não dá para a gente ficar alheio a política hoje em dia, então antes de assinar o canal, dá uma olhadinha nos outros vídeos, vê se você vai gostar mesmo, se te interessa mesmo e assina que sempre ajuda a propagar as ideias, ajuda a gente saber também se o vídeo está é, agradando, porque às vezes o vídeo tem, sei lá, 500 mil views, mas ninguém se inscreveu, então foi só porque acharam o cara ridículo e estão rindo da cara do cara, mas não vale a pena assinar o canal, né? Então ajuda, né? É isso, espero que esse vídeo não tenha ficado muito longo, eu nem vi quanto tempo ficou, ficou Puta que pariu, 40 minutos. Como é que eu vou cortar isso? Eu gravo outro, será? Bom, fica assim.